Bom, queria cumprimentar o pessoal do Somos Haddad, é muito bom saber que tem gente militando a favor de uma causa tão importante, quanto resgatar a Prefeitura de São Paulo para a sua gente. São Paulo está precisando de uma guinada, o Somos Haddad é um instrumento da mudança. Espero que vocês tenham muito êxito na campanha e nos ajudem a governar. É importante ter vocês do lado também durante o governo, criticando, apresentando sugestões e também explicando as coisas que nós pretendemos fazer para o cidadão paulistano, reincorporar a cidade dentro de si, porque a prefeitura está precisando de um, uma vitaminada, está precisando de um gás, e nós vamos dar esse gás para a prefeitura de São Paulo. Abraço para vocês.